nem te ataque ainda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 Cê vem achando que é boca, essas suas ideias zoando minha lata Meu parceiro, o pente tá comigo, suas rima cê não tira ela da tia. Então pega o pente gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é sopa. Sabe que é mentira, só que tô brabo mano Sabe que cê tá fudido, cê falou, tu vai plantar Que não aguentou nenhum rádio comigo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 Essa é sua vida que engatilha. você é que nem assim, adoração, mas o meu brinquedo não pega na pilha oh, é, E então também se escuta que com você, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. você tem muito para ensinar e eu muito para aprender E você tá ligado, mano, você vai morrer na sua água. 17 anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa oh, é a realidade, oh, oh, amigo, você perdeu Ele vaga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu tô na rima certeira, aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água aqui eu que eu serve pra sujeira. Então agora eu falo com você, meu parceiro, então vou usar o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira, pra limpar esse tapete. Sempre me ganhei de você, nunca joguei estúdio, sempre eu joguei limpo. É por isso que a é verdade, como o você é finado, é eu sinto. Você é muito fraco, é a revelação do ano, não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título desde o dia que eu pisei na sua cabeça. Uh!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 não sei que o país mas se você quiser te dou mais dica de fissada, oh! dica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 eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo. E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo. Eu sei, então não corre não. Porque o bagulho é louco e nós vivemos a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedrontadora. Amedrontadora, eu sou a barata voadora. Você não precisa, mas é que pra final, mano, de boca. Se eu for, se eu chego, você corre. Demorou, parceiro, mas eu faço de RAP. Pedir no um terceiro, não vai ter pra onde cê correr. Se a é barata voadora, só lamento. Tomou uma voadora, sai voando daqui. Fica não, não, não, não, não dá tempo de correr, porque meu parceiro, esse é meu rolê. Agora o bagulho é louco, é matar ou é morrer, eu sou boa, a barata Agora na vou ir vou pra cima de você. Então vem pra cima de mim que eu tenho a chinela na mão e não vai arrumar nada. Listei, risca, mas não. Aí, parceiro, bagulho é o seguinte aqui: cê pode vir pra cima que vai é o style free. Você não é o style free. Caramba. Seu problema era cadê Dedrin? Palma, sua menina, pra sua Bem, eu vou começar, porque eu perdi o empopar Eu vou fazer acontecer, já perdi o empopar Eu já perdi batalha, eu já perdi tempo mano perco pra você, sabe ah! como é que Eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro Eu vou além, ai meu Deus Pede pra ele tirar o Paro Impa pede pra ele vir rimar também ah! Pede pra ele que ah! Ah! Que Parceiro, que agora tudo pagando É de doente, que algum um cara Atacando minha dupla, esquecendo o oponente Que tá aqui na tua frente, Perder, mas tu é honrado, quando você chega aí e fala de perder A batalha nunca perto porque tem é é aprendizado Meu eu faço ah! a ah! rima que é sem A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vem o seu mau aluno, eu vi pra seu professor Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o um oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você ah! tá ah! Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprender não esquece Que quem é muito fala não faz nada ah, E eu também não falo muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Falei ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada, vai tomar é rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu valo tudo ah!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 Minha mente, maluqueiro de verdade, rima como coração. Você é verdade, melba, agora no fim. Então tô pensando em cada padrão da tua mente. Quero ver bomba suficiente pra me explodir.